No vídeo de hoje eu vou mostrar como ficar rico no Clube Pinguim Brasil Olha essa galera que tá aqui no Clube Pinguim Na Copa Pinguim, que incrível, tá cheio mesmo, hein Só o centro mesmo, o resto tá tudo vazio, tudo flopado O centro sempre num top 1 charts, né, da BBC O que é a BBC, gente, da Billboard. Ride? Você deve ir aqui na Parque dos Puffs Eu vou retirar minha roupa logo pra mostrar quanto moeda que eu tô Eu tô com 158 bilhão, 150k, né, gente Já vou colocar meu capacete também e vamos no pega Puff Que é um dos jogos que dá mais dinheiro Aqui no Clube Pinguim em Brasil não. Em todos os Clube Pingo, né? E o que você deve fazer? Você deve capturar os Puff E não deixar nenhum correr Nenhum fugir dentro do tempo Ou seja, é bem difícil Eu já joguei esse jogo no celular É difícil, gente Acho que tem até vídeo Eu não sei gente. Se eu excluí Porque tem uns vídeos meus que é ruim Que eu excluo mesmo Sim. Daí eu tô refazendo Então olha como é bem fácil Eu vou fazer duas pra vocês Eu ganhei o que? Puff capturado todos Pontos dessa rodada 66 moedas Mas se você for jogando mais, mais, as moedas vão aumentando Começa a a prova mesmo, gente mas, vocês querem o que? vocês querem moeda fácil, bug de moeda, não tem mais bug de moeda, então vocês tem que se lascar ficando uma hora jogando esse jogo aqui para conseguir muitas moedas, ó 157, vamos, vou mostrando mais uma, e cada puff tem suas Caixa. características, e tipo alguns fogem mais rápido, ou seja de longe, tá vendo o marrom tô de longe, o azul, deixa eu chegar mais perto dele, ó, com o mouse, hein? então cada um tem suas características, o preto, ele não gosta. Ele já corre já de longe da minha seta do mouse. E esse jogo é incrível, gente. Ó, oh, o vermelho fugiu, gente. Fui de uma égua. Olha oh, o vermelho não gosta que eu chegue perto. 250 e só vai aumentando. Eu vou jogando aqui e já volto com vocês. Ó, oh, o tempo vai mais rápido, gente. Cuidado. Deixar o tempo acabar aqui. Total de moeda. Eu não fiz nenhum ponto nessa rodada. Vamos mostrar pra vocês. Eu vou clicar aqui em final. Meu tempo acabou. 535 moeda jogando por 5 minutos. Vamos ver quanto aumentei. Aumentei para 159. Tá, pode ser Pouco, né? Próximo jogo fica, fica se localiza na mina. Então vamos lá ao nosso surf na caçamba. Eu amo esses jogos, mas eu sou ruim, né? Aqui você pode levar o puff preto, né? Tá para fazer os selos. O puff azul não vai. Eu sou muito ruim nesse jogo Eu também joguei no celular, pelo por fim Gente, é horrível Gente, toda hora eu caio Tipo, é só não cair <risos> Só não cair Pra mim é difícil Caraca Vai, vira, meu filho Desgraçado O boneco não vira Olha isso Cai sozinho, gente Ah, 47 moedas Gente, eu sou muito ruim nesse jogo Sinceramente Vou mostrar pra vocês aqui É bem difícil Como eu vou tentar de novo Passei vergonha Vira, meu filho Ele cai, gente Isso ah, tá aqui jogo inútil, gente Eu dou esse jogo, na moral Ele cai eu viro e ele cai Vai, faz ponto, vai Faz ponto nessa desgraça Desista, gente Não joga esse jogo E o próximo, último método É você escavar aqui na mina Igual esses Eles estão fazendo E também fazer seu puff de escravo Você tem, tem que sempre andar com o puff Pra ele sempre Encontrar moeda pra usar 150 moedas já ajuda, gente Sofrer na caçamba Pra ser vergonha, gente Pronto, eu fiz meu puff de escravo Na última agora Eu vou lá em cabeça E vou colocar meu capacete Aqui, ó Você pode conseguir o capacete Eu já tenho você tem que ficar peladinho pra escavar. Aí eu vou ganhando 25 moedas, 5. Aí você fica uns 10 segundos assim e já troca. Você pode o que? Colocar uma música de fundo e ir fazendo isso. Colocar meus vídeos para assistir. Não é difícil, mas pra mim demonstrar mostrar aqui. Gente, eu não ganhei nenhuma, quase nenhuma moeda. E a outra maneira é os códigos que tem aqui no canal. Se você assiste o canal, você vai ganhar muitos códigos, muitas moedas. Tem uma playlist de código. Deixa o like em todos os vídeos, gente. Vocês não estão deixando. Por isso eu estou desmotivado aí no surf da caçamba. Esses são os... Método por enquanto. Ah, também um jogo que dá bastante moeda também. Que se tiver todos os selos, é o Pescaria no Gelo, que é bem fácil de conseguir todos os selos desse jogo. Quando você tem todos os selos, o jogo te dá mais moeda pra vocês. Então você pode jogar o que? Pescaria no Gelo se você tiver todos os selos. É só fazer o selo. Tem um tutorial aí também de eu fazendo, como coletar os peixes cinza, como pegar o molete. Ó, oh, tá aumentando de pouco em pouco, gente. Deixa eu ver se meu Puff, ó, oh, meu, meu Puff não quer fazer. De... Desgraçado! Eu vou deixar passar um fome Não quer trabalhar pra mim? Porra Vai, escava aí, vai E assim você vai aumentando o sua renda Você vê que eu tenho poucas moedas E até a próxima gente